E agora a gente vai ver uma base que já na tá é, sobre é, se as emoções sobre as emoções humanas, como elas podem ser exportadas a ultimamente se, se existe uma... Alguma... Está funcionando! Não, está funcionando! Está está funcionando! tá funcionando, ah, tá. Tá. Tá. Tá. Tá. Beleza. É, Só para avisar, a gente não pode vender livros no tempo, pode ser uma proibição da faculdade. Então, o que a gente vai fazer é deixar os vídeos expostos. vocês vão lá, olham, é, vejam se algum te agrada E a gente vai estar vendendo depois da conferência, aqui em frente ao metrô gente... <risos> <risos> e, e vocês podem comprar, mas a gente vai aceitar de cartão também <risos> Tá gravando. Enfim, sabe de quanto dinheiro se gastou? Está funcionando? Está abaixo. Está abaixo? Não, encosta e coloca. Não perca aí. Se você quiser falar que você não que não sou um Bom, gente, eu cansei dessa história de politicamente incorreta, Agora eu vou falar sobre as emoções humanas. Sim, é das cobaias, esse é um assunto, eu preciso logo admitir, que é um assunto que eu estou ainda é, tentando dominar, que é a primeira palestra que eu estou dando sobre isso, a primeira conversa de todos participando, é um pouco do que eu estudei no Londres, acabei de vir de uma estrada tipo, de ciência, parece que eu tô, não estou, não estou tentando nada, tá? Alô, alô, faça muito perto, faça muito perto. E, é, bom, eu estou é que o assunto é o seguinte, como que a matemática, ou a economia ou a matemática, e a teoria dos jogos, pode explicar, podem explicar as emoções humanas? Eu falei que vocês são as cobaias, mas pelo menos é uma contrapartida nisso. Eu vou falar sobre o maior mistério da humanidade e a grande notícia que eu tenho para vocês é que ele foi resolvido. Os, os economistas e os matemáticos simplesmente resolveram questões que os filósofos ficaram dois mil anos tentando entender. É, uma questão antiga da filosofia, acho que muita gente aqui deve ter estudado isso já, é se o homem é bom e a, a sociedade o corrompe, como acreditava o Rousseau, ou o contrário, né? se o homem é mau e o contrato social a sociedade o contém, como dizia o Hobbes. É, parece que os dois têm bons argumentos, né? parece que a gente tem uma tendência a ser bom, né? a ajudar os outros. Você vê uma pessoa afundando na piscina, você vai falar, ah, será que vou lá botar frio hoje? Acho que não sei se eu vou ajudar essa nossa classe, já quando você vê, você já está ajudando a pessoa. O contrário também é verdade. A gente vê aí milhões de guerras e é, carnificinas pessoas andando com a cabeça dos outros pela rua. No, no, tem aquele caso clássico em que os guris, numa favela, ficavam jogando futebol com uma cabeça. Tipo, a, gente, a gente tem esses dois exemplos, e o repertório de comportamento humano ele abrange tudo isso. Então, como explicar é, a, a natureza humana? É, imagina você se eu chegasse hoje aqui e falasse o seguinte Gente, meu dia foi muito bom hoje, adorei meu dia Quando eu acordei, um amigo meu me ligou, um baita amigo meu me ligou falando Véio, não quero mais ser teu amigo Você é um chato, não me liga mais é, Não rompi com você no Facebook Eu adorei isso, imagina que eu cheguei para vocês e fale, Nossa, adorei, que baita notícia Ou então abra abro a porta meu vizinho fala, Você é o pior vizinho que eu já tive, que eu poderia imaginar Quer dizer é evidente, mas às vezes a gente não se pergunta umas coisas meio óbvias. Por exemplo, por que é bom ser bom? É, por que a gente não acha bom ser mal? É, ou então ter amigos. Por que um trabalho estressante, por exemplo? Você fala o que é, é para vocês um trabalho estressante? Por exemplo, um, um operador de check-in no aeroporto. Toda hora tem que brigar com as pessoas e tal. Esse é um trabalho que para mim é estressante Ou alguém que aluga carro, por exemplo está lá no balcão de aluguel de carro, onde está muito problema Você tem que falar a discutir A pessoa podia muito bem chegar em casa E falar, mulher, meu dia hoje foi ótimo Discuti com 14 pessoas então, Uma delas quase me bateu Pensa é, se, se a evolução como, como muita gente acreditava Se a evolução humana é uma, uma luta Entre os, os indivíduos pela sobrevivência Brigar poderia ser prazeroso mas é o contrário, a gente gosta de travar, de fazer amigos, a gente gosta de conhecer as pessoas, a gente gosta de likes. Né? Se você escreve alguma coisa em dois likes, você fala, porra, que merda, dois likes? Né? Acho que é assim a história toda da humanidade. Né? Você, acho que lá, caçando mamute, por exemplo, você queria caçar um pedaço grande de mamute para ganhar um like, né? para que os, os seus amigos gostarem de pagar um padrão como que a matemática e a economia podem explicar isso? É, desde o do Gene Egoísta, da publicação do Gene Egoísta faz uns, uns 30 anos, é, os, os biólogos, os psicólogos evolutivos e economistas estão usando a teoria dos jogos para explicar a economia, para explicar o, o comportamento humano. É, a economia diz um pouco sobre isso. É, por exemplo, o princípio da vantagem comparativa. Acho que, bom, os, vocês aqui liberais, quase todos devem conhecer o princípio do David Ricardo da vantagem comparativa, que é, se eu, se eu faço como o Adam Smith e o próprio David Ricardo falaram, se, se, se um alfaiate ele faz com mais, ele sabe fazer melhor roupas e não sabe fazer direito sapatos, o sapateiro sabe fazer sapatos e não sabe fazer roupas, é melhor cada um se especializar no que tem o menor custo de oportunidade, e no final eles trocam o que eles fizeram? Isso é óbvio, né? Porque se você tivesse que fazer uma aspirina, por exemplo, eu, sei lá, eu demoraria 10 anos para conseguir fazer uma aspirina que eu levo... Eu levo eu vou tirar esse microfone. de, de é, Eu levaria acho que 10 anos para aprender a fazer uma aspirina e para conseguir fazer uma aspirina. Mas eu consigo comprar ela por alguns centavos no mercado, um excelente negócio. Isso porque eu me especializei em falar bobagens para vocês aqui e outra pessoa se especializou em fazer aspirinas né? em, em fazer máquinas, fazer aspirinas e assim a gente consegue trocar o que cada um produziu e todos ganham no final bom, isso é uma vantagem econômica mas olhem isso do ponto de vista evolutivo No é, ponto de vista evolutivo pessoas que, que fizeram transações de, de especialização em troca se deram melhor tiveram mais comida, mais abrigo, mais armas do que pessoas que não se engajaram em relações de, de especialização e troca, em, em, em, em, em, em, em relações do David Ricardo Ou seja, é, com o tempo, a evolução, a seleção natural ela selecionaria características que possibilitam, que favorecem a, a especialização em troca O que, que a gente precisa para fazer essa transação? para fazer uma, uma, uma transação dessa de comércio? Bom, seu se seu Combina alguma coisa com você, ó. Você me dá essa camiseta verde, legal, e eu te dou um dinheiro. Quer dizer, nem, nem toda relação pode ser na mesma hora. Eu preciso de confiança, né? A gente precisa de trust. Como, como os economistas sabem, a chave número um, né? o que, que número um para a prosperidade é, é confiança. Então, a capacidade de confiar nos outros, né? de, de, de fechar um acordo e não só de confiar, mas também de detectar a desconfiança. É, é, tem muito estudo de biólogo, de psicólogo evolutivo sobre a capacidade que a gente tem de olhar para uma pessoa e saber se ela, se ela é confiável, se ela está ela mentindo para mim. É, a gente é meio automático para a gente tentar detectar isso nas pessoas. Às vezes as próprias expressões faciais são explicadas por isso, né? Se entra vida e uma pessoa está assim, ó. Porra não vou entrar nesse elevador. É que é fácil, a gente menos de meio segundo a gente já detecta a intenção de uma pessoa pela expressão facial dela. Né? Outra coisa que se precisa muito para se fazer uma relação de especialização em troca, uma relação de comércio, é empatia, é saber o que as pessoas estão precisando, é, é, que é uma coisa que só humanos têm, né? Que é, é impressionante você você saber o que a pessoa, se tomar a dor dos outros, né? você se colocar no lugar dela. Pô, essa pessoa está sem chinelo. Está não de tá fazer chinelo, mas eu sei fazer chinelo. Essa pessoa sabe muito bem fazer guarda-chuvas, então a gente pode fazer uma relação de especialização em troca. É, ou seja, são, são duas características, tem, tem excelentes estudos, tem até agora um, um, um journal só sobre isso, que é de é, bioeconomia. Quer dizer, é, de repente o Darwin e o Adam Smith, eles se juntaram na mesma ciência, né? quer dizer, a, a, a, a premissa é a seguinte é, vantagens econômicas são vantagens evolutivas é simplesmente isso é, a amizade, ela entra muito nisso, né? deixa só eu, eu voltar aqui no meu... Imagine, imagine vocês o seguinte, é, vocês aqui nesse fim de semana de, de palestras Alguém aqui está a fim de trabalhar no Google ou em alguma empresa de tecnologia. E você descobre que uma pessoa desse lado aqui trabalha no Google. Você pode muito bem chegar no interesseiro. Porra, eu vou ficar amigo daquela pessoa, vou ficar tratando ela super bem, de um jeito bem falso. No interesseiro, você podia falar, pô, eu vou ficar amigo desse cara, porque daí a gente vai trocar uma hora para falar para ele que é o quê? meu sonho é trabalhar no Google. Ele fala, porra, vai trabalhar lá, velho, tem uma vaga lá para você. Quer dizer, o resultado seria que. É, dessa forma interesseira, você conseguiria um emprego no Google. Mas imagine se fosse uma relação espontânea. Aqui conversando, a pessoa de repente fala, você conhece, ela fala que fala no Google. Você fala, pô, meu sonho trabalhando no Google. Vocês trocam interesse trocam ideias de forma espontânea. E de repente o cara fala, pô, tem uma vaga lá no Google. Você não quer ir trabalhar? Quer dizer, é, de, na, primeira, na primeira opção ela foi interesseira. Foi um interesse econômico que você quer atingir um fim com a com a cooperação daquela pessoa. Na segunda, foi espontânea, foi uma amizade espontânea para conseguir, é, pra simplesmente, que você gosta de fazer amigos. Mas o resultado das duas foi o mesmo. Aquela pessoa te ajudou a ter um emprego no Google. É, tem o Franz de Waal, que é um primatologista, um grande primatologista, ele fala simplesmente isso, que por que a gente gosta de fazer amigos? Justamente porque é, é, essa satisfação, ela melhora a sua vida, você se sente mais protegido. Se vier, de repente, um mamute de atacar, o seu amigo te salva. Se tiver uma vaga no no Google, o seu amigo me chama você. É, quer dizer, ou seja, a gente geralmente divide razão para um lado e emoção para o outro. O que os, os psicólogos evolutivos estão vendo agora é que, na verdade, a emoção ela é um proxy de razão, ela é meio que um, um, um algoritmo de razão. Porque eu não poderia a todo momento falar, pô, essa pessoa, você não consegue calcular racionalmente tudo na sua vida. Isso demoraria muito tempo. Nossa, será que eu vou apertar a mão nesse Será que eu vou sorrir para ele? E será que isso vai me trazer benefícios ou não? Quer dizer, é, é, você, você ficaria louco se você tivesse calcular racionalmente todos os melhores detalhes das suas ações. As emoções e o comportamento, eles meio que te empurram logo para uma decisão. É, nesse caso, uma decisão que pode ser correta Nem sempre essa, essas pressões evolutivas te levam para a decisão correta né? Mas eu acho que a amizade, a questão da empatia, de ter amigos Ela é, é essencial hoje para as pessoas né? Uma amiga minha trabalha na Volkswagen, no RH da Volkswagen ela, fala, ela, ela me disse, olha, a gente só permite pessoas por dificuldade de relacionamento, não tem nenhum outro motivo é, As pessoas só ficam aqui porque elas... É, elas é, acabam desorganizando a equipe, acabam brigando com a equipe e tal. Autistas mesmo, quem tem um problema de empatia, geralmente essas pessoas são sozinhas, elas não tem de psicopatas. os autistas geralmente são pessoas que são, são perdedores, né? são pessoas que ninguém, que, ninguém, é, é, gosta, que ninguém gosta de conviver. Né? Esses dias eu estava lendo aquele livro é, Os Bons Anjos da Nossa Natureza, que explica por que a gente está num mundo mais pacífico do que já existiu. E o... qual é o autor? me esqueci o nome dele. Como? O Pinker. O Pinker. O Pinker ele disse, olha, se você quer é, transformar um povo pacífico em uma multidão de genocidas, de pessoas que vão matar, milhões milhares de pessoas, cria nelas a ideia de que elas foram humilhadas faz elas acreditarem que elas foram é, injustiçadas, que elas precisam reparar uma injustiça. Quando a gente está com esse sentimento de que eu preciso reparar uma injustiça, de que eu fui injustiçado, eu fui humilhado, você é capaz de qualquer violência. Imagine os tutsis, por exemplo, os utus e os tutsis em Ruanda. Os utus ficaram três meses matando pessoas a faca, mataram um milhão de pessoas em três meses, mais rápido que o rico nas câmaras de morte. É... Quer dizer, como é que eles podem fazer isso? Porque os tutsis, eles eram vistos como a elite de Ruanda, a elite aliada aos belgas que oprimiu os, aquele povo por décadas, por séculos. E tinha rádios que ficavam pregando esse ódio, essa vingança aos, aos tutsis. Então, foi muito fácil matar. A, a gente aqui, a gente fala, ah, jamais mataria. Na verdade, eu acho que muita gente daqui mataria. Digamos que você, de repente, você perde seu filho. Você fica sabendo que um, uma pessoa matou seu filho de um jeito muito cruel. Você tem a oportunidade de se vingar dele, a boa parte das pessoas se vingaria. Isso é, isso é humano, né? isso é parte da gente. E isso, na verdade, é, é, tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando antes, sobre amizade. Ao mesmo tempo que eu, eu gosto, eu tenho satisfação em fazer amigos, eu fico muito bravo se, aquele, se a pessoa rompe um acordo comigo. A gente prometeu que o cara ia chegar aqui às 4 horas para dar palestra e ele não veio. Porra! Absurdo! Quer dizer, isso dá todo um problema. Não avisou, você ligar para ele e Ah, esqueci! Porra, estava passando é, Bob Esponja na televisão! Né? Quer, dizer, quer dizer, a, a cooperação está ligada a, a esses sentimentos de raiva, de, de vingança. Né? Por exemplo, imaginem o, o problema do, do freerider, do, do caroneiro grande problema da ação coletiva. Imagine que vocês são Yanomamis e vocês têm que caçar. Cada cada um vai para um lado, todo mundo combina. Olha, quando a gente voltar, a gente divide a caça. Tudo que a gente conseguir a gente divide e a gente come em grupo no nosso ritual à noite. Uma situação dessa você pensa: pô, caçar é caçar é é saco, caçar. Você tem que ficar lá é, esperando o bicho aparecer. Você tem que Uh, você pode correr risco de morrer numa só de se matar, é muito melhor você pegar e armar uma rede no meio do mato deixar os seus amigos caçando <risos> e depois você volta falando, velho, nossa, quase peguei, mas ele escapou na última hora é, quer dizer, numa situação dessa é muito melhor se todo mundo contribuir para o bem coletivo, menos você é a mesma coisa de água, não sei quem aqui mora em apartamento que a água é coletiva numa situação que não tem uma, um registro é, individual de água, seria bom para o grupo, para o coletivo, que todos contribuíssem e tomassem um banho de 5 minutos. Mas individualmente é melhor, que todo mundo contribua, menos você. Você lá 20 minutos no banho, enquanto todos os outros tomam um, banho, se, é, tomam um banho curto. Se isso acontecer, você se dá bem, porque a conta de água baixa, a economia a, a, se preserva a água, e você teve seu banho longo, seu banho de 20 minutos. Como o como um, um, um caroneiro, o um freerider, ele acaba, ele acaba minando toda a cooperação. Né? E, bom, se esse cara está na rede e não é punido, bom, eu também vou ficar na rede. Depois eu vou falar que cacei, que tentei caçar, mas o bicho escapou. O outro também vai fazer isso, o outro. Ou todo mundo vai gastar água, a conta vai vir bem cara. Quer dizer, qual é o, o dispositivo que as pessoas usaram na nossa história evolutiva? para punir esse caroneiro. Foi exatamente o castigo, a punição, o sentimento de injustiça, né? de, de reciprocidade, de que as pessoas merecem as mesmas coisas. Se eu se eu trabalhei tanto, eu devo ganhar tanto. Se a pessoa trabalhou mesmo, mesmo as mesmas horas que eu, ela também deve ganhar a mesma coisa. Isso isso que a gente traz da nossa história evolutiva. Né? Uma outra coisa que é muito importante, que agora a gente está voltando um pouco para a economia, é a reputação. Esses dias eu li que o medo de falar em público é o segundo maior medo que as pessoas têm depois do medo da morte. Ainda que não tem nada de verdade de material que possa fazer mal, digamos que eu venha aqui e fale assim Marx é legal, viva Che Guevara! E vocês vão me vaiar é, vão me vaiar demais, eu vou sair daqui com a porra, nossa, perdi o prestígio de dezenas de pessoas. Mas o que, que vai, me, vai me acontecer materialmente? Eu estou vestido, eu estou alimentado, é, eu tenho casa, nada vai me acontecer materialmente. Por que, que a gente liga tanto para a reputação, para essa coisa de é, estar bem no público? Festa, né? Geralmente eu vou em festas, bebo demais, começa a falar, Man, você tem que ler o Mises, você precisa. Chega em casa, parece que você vai para a casa de Uber e a culpa vai andando. Né? Ela, chega, ela chega de manhã e quando você fala. Quanta bobagem, eu falei. nunca que ter falado aquilo? A gente tem uma obsessão, a gente tem uma obsessão com ser rejeitado pelo grupo. Toda hora a gente tem uma paranoia incrível de não posso ser rejeitado pelo grupo. Será que as pessoas gostaram de mim? Será que aquilo que eu falei é legal? Na verdade isso é muito parecido com marcas, né? Imagine o suco, suco ADS, por exemplo. É, quer dizer qualquer empresa, qualquer marca, ela a pior coisa que pode acontecer é que a sua marca seja manchada. Você não vai mais estabelecer relações de cooperações com uma marca que está manchada. Tipo, o suco ADES, de repente, estava atolado na prateleira. Né? Ninguém gostaria de tomar aquele suco. A mesma coisa, digamos, no Paleolítico. Se você caçasse, para você caçar um mamute, caçar um mamute é uma atividade que tem que ser feita em grupo. Né? Uma pessoa sozinha não consegue. Então, você tem que ser convidado a caçar um mamute. Se você tem uma reputação de que é um, um caçador ruim, de que fica dormindo ou que é, não tem coragem, as pessoas não vão te chamar. É, você não vai conseguir caçar, você talvez passe fome. Né? Quer dizer, é, reputação é sempre muito importante. E talvez até para manter aquela, aquele, aquele problema de bem coletivo que eu disse antes. Por exemplo, numa guerra. Qual é o sentido que você tem numa guerra de é, atacar com mais coragem e os seus, seus colaboradores. É muito mais fácil você ficar. Oh, vai lá, velho, ataca lá, vamos lá, vamos então, vamos, você não passa atrás, eles vão. Quer dizer, o problema é que se você fizer isso, os outros também vão fazer isso. A gente chega no mesmo problema da água, mesmo problema do bem coletivo né? O caroneiro acaba mirando o sistema, todo mundo fala que vai, mas não vai, a, a batalha, você acaba perdendo a batalha. Então você tem que ter alguma recompensa para a pessoa que vai na frente, né? coloca o pé na frente que é essa honra, né? geralmente os heróis, as pessoas, os grandes heróis de batalhas, eles, eles ganham mais comida, ganham as mulheres gostam mais que essa pessoa tenha mais sucesso reprodutivo e tal quer dizer, a, a vaidade, daí a gente chega numa, numa questão muito interessante o Hobbes, ele fala o seguinte é, um, um jeito de, de interpretar o Hobbes é o seguinte, olha, seria racional o ser humano estabelecer relações é, sociais relações de cooperação mas por causa da vaidade e por causa de, da vingança, da cobiça, ele não consegue estabelecer essa relação de cooperação. Então ele, ele coloca nessas emoções antissociais, nessas emoções destrutivas, a, a, a culpa, a necessidade da gente, por que a gente precisa de um contrato social, por causa dessas emoções destrutivas. Mas na verdade essas emoções elas, elas fazem parte, tá? elas só existem porque a gente é cooperativo. Que a gente precisa manter a cooperação. Isso é muito dessa. A gente chega numa questão é, linda, na verdade, encantadora sobre a natureza humana. Muito legal a gente aqui hoje, falando é sobre a natureza humana e tal. Mas, que é o seguinte: o nosso lado bom, o nosso lado mal, ele só existe por causa do nosso lado bom. A gente é violento só porque a gente é cooperativo. A gente gosta de vingança justamente porque a gente prega, a gente liga para a justiça, para a noção de reciprocidade. E se você não ligasse para a justiça, você fala, ah, dane-se dane a moral, dane justiça. Se alguém faz mal para algum, algum parente, você fala, tudo bem. Quer dizer, essa é a pessoa mais pacífica possível, aquela é que não liga nem um pouco para a justiça. Né? É, às vezes eu penso até que é, menores, por exemplo, adolescentes que matam assassinos, que, que, que são assassinos, eles vão para institutos de reeducação, certo? É, mas às vezes essa pessoa, o problema dela é que ela é educada demais. É, grande parte desses crimes são crimes de reputação. A pessoa matou, ou, ou é, o cara me chamou de viado. E eu vou lá e dou um tiro nele. Porque você não consegue suportar aquele xingamento. Aquele você está com a. Com a é, quer dizer, você quer reparar um dano que te cometeram. E. Às vezes uma solução para esse caso é deseducar a pessoa falar, cara, não ligue tanto para o que é certo e o que é errado tipo, diminua um pouco <risos> o seu nível, aumente a, a, a, a sua tolerância com, com, com a injustiça né? a, aprenda a lidar com a injustiça Bom, agora deixa eu, eu terminar, eu vou fazer uma expressão simples daí vocês perguntam, perguntam o que quiser eu só quero fazer duas observações de o que, que isso afinal tem a ver com os liberais, Quer dizer, por que, que afinal eu estou aqui, é, como isso cruza com o liberalismo. Eu, eu consigo ver pelo menos dois, duas interseções. A primeira, gente, é o tabu da igualdade, é, que é um problema que geralmente a gente fala, está logo ali, o Constantino, toda hora fica falando que é influência marxista nas escolas, e é tudo isso a gente acha... Eu concordo, é claro que a influência marxista causa um estrago danado, mas é mais que isso. Na verdade tem, tem um, um pouco da natureza humana que leva as pessoas a, a, a não concordarem com o um mundo de, de altos e baixos, de pobreza e riqueza. É, no Paleolítico, se você ficasse dez horas na floresta caçando, era provável que você voltasse para uma caça correspondente. É, hoje, eu, às vezes eu escrevo um texto que em duas, três horas eu ganho a mesma coisa que a minha, a minha empregada em. Três semanas. Para ela, hoje, ela sai lá do Francisco Morato. Ela anda duas horas de, de treino. E em três horas, a gente vê a mesma coisa. E ela faz isso três semanas, um mês. É claro que ela vai achar ruim. Não é? Quer dizer, a gente não entende. É, geralmente, a, a, vamos lá. É, antigamente, quanto mais esforço você fizesse, maior seria a sua recompensa. Hoje, isso não tem nenhum não existe essa, essa ligação, né? Se eu ficar uma semana cavando um buraco na rua, e quiser vender meu buraco pelo preço equivalente, ninguém vai <risos> querer comprar o meu buraco. <risos> batata, por exemplo. Eu sei lá como se planta batata. Digamos que a melhor aventura é plantar batatas. Em um mês, eu consiga fazer 30kg de batata. O salário mínimo é 700 reais. Alguém compraria meus 30 kg de batata por 700 reais? Claro que não. Mesmo se eu ficasse lá 12 horas por dia me esforçando. Porque, como a gente sabe, valor não tem nada a ver com o esforço que você para alguma coisa. O valor tem a ver com, com as necessidades das pessoas, com a oferta e procura e tal. Quer dizer, isso é muito difícil das pessoas entenderem, né? Da, da gente. É, é, é algo que... A, a nossa, a, o nosso passado evolutivo nos preparou para uma coisa muito diferente disso. É o que os, o Matt Ridley chama de ditadura da igualdade. É, a outra questão, gente, que eu acho que aí é uma boa notícia, é que a gente não precisa de igreja e nem precisa de Estado para saber o que é certo e errado. O Hobbes ele chega a falar exatamente isso. Antes do contrato social não havia noção de certo e errado. Isso hoje é, é tipo antigo é né? Claro que existia, né? é, Por causa dessas emoções, a nossa moral ela está, ela, tá, ela tá baseada em coisas muito anteriores, né? É, tem estudos com primatas mostrando que os primatas têm, tem uma moral muito, tem, tem vestígios de moral, né? Muito, muito parecidos com o nosso. vocês já devem ter ouvido falar daquele, daquele experimento do o macaco prévio Alguém já ouviu falar? Né? O macaco ele, ele tem que fazer uma tarefa fácil Se ele conseguir umas pedrinhas em cima E entregar na mão do pesquisador Ele ganha uva Ele adora uva e pepina Meio que o um arroz e feijão dele. Ele não gosta muito de pepino. Então ele vê um macaco fazendo isso Ganha E o macaco leva as pedrinhas E ganha uma uva O outro, duas pedrinhas Ganha uma uva Ele vai fazer isso O pesquisador dá um pepino para ele ele pega o pepino e joga. Quer dizer, ele, ele recusa. Ele poderia comer o pepino, seria, seria bom para ele. Mas ele recusa. É, quer dizer, é, é, é, a grande questão é assim, se a moral é evolutiva, então os primatas com quem a gente compartilhou uma boa parte da nossa evolução, eles devem ter vestígios dessa moral. E o Franz de Walsh achou várias coisas assim, né? ele muitos exemplos. Fizeram esse mesmo teste com humanos. O teste é assim, você está. Enfim, pega uma pessoa que está sem fazer nada e fala: Você quer ter um dinheiro? Vem aí. É, a pessoa é apresentada para o voluntário A. Ela é voluntário B. O voluntário A tem 10 mil reais. Pode dividir aqueles 10 mil reais como ele quiser com o voluntário B. O voluntário B só pode aceitar. Ou ele aceita. Se ele aceitar, os dois ganham o que o voluntário A é, determinou. É, vocês entenderam? Mais ou menos? O que acontece? Se o, a primeira pessoa começar a decidir, ela tem 10 mil reais como então falar, ah, bom, então eu vou dar 9.900, eu vou ficar com 9.900 para mim eu vou dar 100 reais pra esse cara essa pessoa jamais deveria recusar porque racionalmente você tá sem fazer nada, se você disser não, você não ganha, você ganha zero você deveria ganhar qualquer coisa, você deveria aceitar mesmo se a pessoa tiver um centavo mas se a contribuição começa a ficar menor que 30% se a pessoa começa a falar, ah, eu fico com 7 mil, dou para esse cara 3 mil as pessoas se sentem injustiçadas e joga um pepino, igualzinho uma macaco, ela fala não, tem então ninguém vai ganhar nada aqui. Dois e tem um outro estudo ainda mais interessante que ele coloca uma terceira pessoa olhando isso. Essa pessoa tem algum dinheiro e ela fica olhando esse jogo acontecer. No final, quando o jogo acontece, ela pode punir uma das partes. Para ela punir uma das partes ela precisa gastar o dinheiro dela. Se a, se a cooperação daquela pessoa que determinou quanto o ganharia é muito pequena. A pessoa pega o próprio dinheiro dela para punir. Que também não é racional. Não é por que você vai gastar seu dinheiro com, com uma, uma ideia imaginária de que você está punindo alguém. Mas, mas enfim, acho que tem nisso tudo uma boa notícia, que é a gente não precisa de igreja, como os conservadores falam, sem igreja, sem Deus, como o Dostoevsky falava, né? tudo é permitido. Se não, há, se não há Deus, então não há crime, não há pecado, tudo é permitido. Eu, até um tempo atrás, acreditava que, acreditava que a gente precisava de alguns ideais sagrados. Isso é uma grande bobagem, na verdade. E Estado também, né? como o Robbins falava, muita gente hoje ainda fala, se não fosse um Estado, as pessoas estariam num caos danado. Na verdade, se a gente tiver uma perspectiva de relações de longo prazo, a cooperação surge. Né? Tem o um famoso livro, uh, The Evolution of Cooperation, que mostra exatamente isso. assim as pessoas, se eu sei que vou ter que aturar você por 10 anos, então pô, vou ter que saber desse cara, né? melhor a gente se ajudar, não vamos ficar 10 anos brigando. É, quer dizer, a gente não precisa de Estado... Só, só terminando com uma, uma questão do Hobbes que é bem interessante. O Hobbes, no fim das contas, ele estava errado justamente porque ele estava certo. Vocês sabem que ele dizia que é, sem um contato social a vida seria curta, Foi é mesmo a expressão? curta, desagradável, brutal e pobre. Alguma coisa assim, a vida não estado na natureza, é curta, desagradável, é brutal e pobre. Na verdade, se você olha isso de um ponto de vista evolutivo, você fala, ah, é justamente, justamente porque a vida é pobre curta no estado da natureza, sem cooperação, a evolução selecionou pessoas que tinham capacidades de comportamento que favoreciam a cooperação. Isso tornou os seres humanos, pessoas, naturalmente sociais, é, obrigatoriamente gregárias. E né? isso é, é uma conclusão que o um Hobbes se remexe no túmulo, se você falar que o ser humano é naturalmente social, naturalmente é, apegado a relações. É isso, gente. Obrigado. Acho a grande, a grande questão. A gente está escrito em três livros sobre a história Estou achando que cada vez ela explica menos é, Pega, por exemplo, a Inglaterra O candidato agora do, do Labour Que talvez ganhe a eleição Ele está prometendo congelar as tarifas De energia e é, controle de aluguel Isso na Inglaterra Na Inglaterra o peso do liberalismo é, Qual que é a diferença Cultural nessa Inglaterra de hoje Para a tática De 30 anos atrás a, popula a, a população mudou tanto assim é, na verdade eu acho que é, as mesmas questões que, se, que os americanos, os brasileiros é, enfrenta, é, que, os, que os americanos enfrentam são parecidas com o do Brasil. É um problema de democracia mesmo, é, como a teoria da escola pública mostra, das, das, dos grupos de interesse e tal. É, então eu estou acreditando um pouco nessa, nessa a culpa, a culpa do Brasil é do brasileiro, por exemplo, que se fala muito. É, ah, o nosso passado patriarcal Explica alguma coisa Eu não sei se a gente consegue traçar uma continuidade Do Brasil de hoje o Brasil de, do século XVII Acho que de repente Esvaziou-se e começou uma outra Eu diria que ela vai explicar o Brasil de hoje Do século XIX para cá não, não, não, não antes disso é, A gente não consegue traçar Uma, uma continuidade Do de, de um mesmo país É como se novas pessoas aparecessem no mesmo território, na mesma área. É, é, a Argentina mesmo, quer dizer... Não, a Argentina é um caso perdido, não dá para a dizer. Mas, é, a Venezuela. A Venezuela, sei lá, 20 anos atrás, ela era, daria para prever que isso acontecesse, que esse, essa tragédia toda ia acontecer na Venezuela hoje? Será que o índice de confiança lá não era maior, não era grande naquela época do que é hoje? Então, talvez... É, a influência do governo explica essa, essa, as regras do jogo, né? as regras do jogo tem o poder de explicar mais do que a história. Olá. Olá. Olá. Boa tarde, Raul. É, você comentou sobre o, o, a questão do tabu da igualdade, que é resultado de um longo processo evolutivo. Você sabia assim, na, na sua visão, qual o como, como, discurso? os movimentos pela liberdade devem usar para superar isso, né? bater de frente ou tentar mudar esse tabu para, para servir as nossas ideias, assim, que mais eficaz nesse sentido. Tá. É, bom, só, só uma observação sobre o tabu. Eu não sei na verdade quanto, qual é a real influência dele. Eu, eu fui lá em Londres, num debate sobre igualdade, por causa do, do livro do Pitino e tal, e algumas pessoas falavam assim, olha, nos jornais ingleses, o que os pobres gostam dos jornais ingleses é gente rica. Eles adoram, o jornal de futebol, rico, adoram, a ah, porra, o cara ganha uma grana, o cara compra o um jornal à medida que o salário do cara, o tamanho do salário da pessoa. E celebridades? Então, na verdade, o pobre não tem necessariamente um ressentimento natural com os ricos, se a gente olhar nesse salário. Ele adora celebridades e tal. Um problema, talvez, seja o da riqueza não merecida Não é o cara merece ganhar, pelo menos ele merece ser um rei, ser um rei do futebol porque ele realmente joga muito. É, mas, enfim, isso não um Eu acho que o fato de você vir trabalhar 10 horas, você ganha é a mesma coisa da pessoa igualzinha a você que trabalha tá uma hora. Você mora muito longe, por que eu não nasci assim, pensando assim, na família tem aquele cara? Porra! A gente tem, tem uma injustiça com o universo, acho que muita gente talvez tá sinta isso. O Alex Atala, porra, queria ser o Alex Atala tatuado, chefe de blusinha, ruivo, né? <risos> Mas enfim, é, é, acho, que um, acho que a solução, a única solução é você espalhar a economia, né? noções de economia, quer dizer, o mundo fica melhor, todo mundo fica mais rico se a gente deixar as pessoas ganharem e serem retribuídas, por, por quanto a, a lei da demanda, a lei da oferta determina, não, não tem outra solução. Eu posso falar de inteligência sobre isso, a gente pensar. É, acho que a melhor forma é a gente entender né, que as pessoas são um sentimento humano. Às vezes a gente tenta bloquear esse sentimento ou sentir inveja. Ou... Mas é, é parte do repertório. Eu não falei nada de inteligência. É. Isso é, é da esquerda, né? Isso é o discurso da esquerda que é implantar nas pessoas esse tipo de pensamento, esse que esteja é. sendo injustiçado. Exatamente. É. É, não, essa, essa é uma, uma porta de entrada para o pensamento de esquerda é excelente. Olha só, esse cara trabalha uma hora, ele vem que você dez meses. É uma é injustiça, o, é, é o macaco olhando a tua úmula o pino. É muito fácil, por isso que o pensamento é tão atraente esse pensamento de esquerda. Né? É, e é difícil você ver o que é. Tem um livro do Paul Beck, é justamente sobre esse tema ali, chama A Era do Ressentimento sim sim já Faz tudo isso tudo sobre inveja e, justamente, até ver que o nossa época atual era o maior possível, o nível de inveja, que as pessoas têm uma das outras, mas que ao mesmo tempo a obra que sempre terminou, uma referência que tinha lá, essa, essa pessoa de inveja. É bom sentir inveja, né? Você, talvez seja um, um passo a mais para você, você fazer o que a pessoa está fazendo, você deixar sair da cama e, e todos ir. Então, o que é que você está Eu acho que a reputação É um elemento muito importante Para a violência você é, é, é muito fácil Você, ter, você se inclinar na violência Se você acha que a sua reputação Foi uma é, E é engraçado que isso acontece Para quem é mais importante ter uma ter uma Boa reputação no grupo? Com pessoas que estão em idade reprodutiva né? Então, conversando assim é Isso olhando assim por capacidade né? claro que não é assim com qualquer pessoa É só uma capacidade que a gente tem e você pode é, tomá-lo ou não, você pode aceitá-lo, mas... Crimes, por exemplo, violência. Quem, quem, quem comete violência no mundo todo, em qualquer época, em qualquer sociedade, você pode pegar estudos lá dos samurais do século XV, ou ABC hoje é homens jovens, homens dos 15 aos 30 e poucos anos. 90%, em qualquer sociedade, 90% dos homicídios são causados por homens. É, e é engraçado, tem um estudo que Binker também fala assim ó, a coisa que mais reduz a violência entre os jovens é casamento, se a pessoa casa cedo e tem filho cedo a, a, a probabilidade de ela se envolver em violência cai muito porque ela já não tem tanta necessidade de manter a reputação né? ela pode talvez tolerar um pouco é, o abar da reputação que ela teve porque, porque, já, porque, enfim, porque já já está tá com Filho, que eu, Mas... eu queria estudar um pouco mais isso sobre países, porque em alguns países a reputação é, é pelos crimes de vaidade esses crimes de honra valem, são menos comuns. Talvez, porque, é, né, enfim, talvez por causa da justiça, né? ou porque você não quer manchar porque entre, entre os, os seus cidadãos, entre os seus concidadãos, é, é, é feio matar. Se você matar, você está ferindo a sua própria reputação. Então, você vai, vai referir ao seu destino. É, geralmente, em debates com o pessoal que diverge do liberalismo, perdiz, perdiz, eles usam, quase sempre aparece o argumento de que o Estado é, ele surgiu naturalmente. E, quando eu entendo naturalmente, para mim, entra a questão evolutiva. Quando então você... É, pois é, a teoria para a explicação do Estado é a agricultura. Né? A partir do momento, quando, quando a gente vivia em um de caçadores e coletores, ele não era tão necessário. Mas quando você se assentou e começou a, a colher, a plantar, a colher alimentos, era necessário cercar esse território e, e, e, e protegê-lo. Né? Isso deu uma burocracia uma burocracia de exército guardas para uma especialização pessoas especializadas nisso uma centralização é, eu acho que tem sim alguma tendência para estados a gente não pode negar isso é, eles foram comuns em, em quase toda a época talvez é, a, a teoria dos jogos isso tem muitos estudos explicando como a agricultura, o passo seguinte da agricultura foi gesta de estados mas isso não significa que seja a única, o único modo de, de garantir a recuperação das pessoas Thank you. sobre isso, os quakers, por exemplo, na Inglaterra. Imagine o seguinte, você é um recém-chegado na Inglaterra. Você chegou lá e não conhece ninguém no lugar. Você gostaria de ter um emprego, de ter uma hora de ganhar dinheiro e ter de montar uma família. Não tem esses objetivos. O que você pode fazer? Talvez entrar numa igreja seja um bom caminho. Você, é, os quakers, por exemplo, eram muito esquisitos. Né? Eles não usavam... Nenhum. Eles não diziam bom dia. Eles não tiravam chapéu em um lugar em e tal. É, enfim, várias histórias assim, quer dizer, era meio esquisito ser quaker, mas você estava dentro da comunidade. Você talvez é, ficasse amigo do pastor, o pastor tinha uma filha, você podia casar com a filha dele. É, os quakers, entre si, eles confiam muito, muito é, nos, nos, nas pessoas da própria religião. Você, se você é, digamos, um vendedor de seguros, você teria mais mais chance de vender para essas pessoas, quer dizer, é um jeito de é, é tem um termo para isso é muito parecido na verdade com um de divisão é, por que as pessoas têm tantas tatuagens por exemplo em prisões? eu fiz em Londres eu, eu fiz como ouvinte uma, uma disciplina que era política e econômica do crime organizado e o professor ele até, acabou de publicar um livro sobre isso o professor compara é, marcas com as tatuagens dos presos quer dizer um jeito de estabelecer quem é essa, essa pessoa assim é um signer, né assim como como roupas de religiosos e tal quer dizer, você já sabe que você pertence aquele grupo se você mexer com aquela pessoa na verdade você está mexendo com todo o grupo né? você está colocando uma tatuagem da gangue na verdade você está sendo protegido pela gangue O PSOL explora isso muito bem. Né? O mundo isso, só cuida das vítimas. As mulheres são vítimas. Os homens são trabalhadores vítimas. Os negros são vítimas. Os gays são vítimas. Né? Então você vota você por simpatia, as, por ser uma vítima, ou, ou se identificar com isso, ou por ter simpatia às vítimas. É, é um discurso que cabe muito bem, é, como a gente já falou antes: essa história de você foi injustiçado, você foi humilhado, e agora você. É violento! Agora, caia cai na porrada do todo mundo, é, é fácil, né? é, é, é a chave para ligar a doença humana. Acho que é a, a principal chave para você ligar a doença humana, é o sistema de utilização. Mais alguém? Obrigado, gente.